Com certeza. O Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê segunda-feira, às 7 da noite. Outras notícias você acompanha no Jornal da Record, 15 para as 10 da noite. Agora tem mais um capítulo da novela topíssima. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Record, somos 100% Rio Grande. Anteriormente, em Topíssima... I